Cross my heart and hope to die. De jeito que está vendo escrito aí tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela significa juro de pés juntos. Juro de pés juntos. É usado com essa ideia de você jurar de pés juntos. Aplicação uma frase. I didn't do it. I cross my heart and hope to die.